E aí, gente profunda, hoje você vai aprender a alinhar seus chakras sozinho. Isso mesmo, você mesmo vai poder fazer com o poder de uma planta muito especial da fitoenergética. Então fica comigo que você já vai descobrir que planta é essa e como utilizar para entrar o ano novo alinhadinho energeticamente. Muitas vezes a gente não está se sentindo bem. A gente se sente desequilibrado nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, nas nossas ações, nas nossas reações durante o dia. É uma briga com alguém, uma discussão, alguém que te irrita, que te desperta sentimentos negativos. E muitas vezes a gente não tem tempo de procurar um terapeuta naquele dia ou de agendar uma sessão. A gente quer resolver as coisas de uma forma mais prática e muitas vezes sozinho. Então, por isso que é importante entender o que é o alinhamento de sete chakras, o que são os sete chakras, como eles funcionam. Os chakras, ou chakras, ou tchakras, é um termo que vem da Índia. Lá na Índia Antiga, eles usavam esse termo para explicar os centros de energia do nosso corpo. É, a palavra chakra significa roda, então nós temos vários centros de energia no nosso corpo que rodam, que giram no sentido horário ou no sentido anti-horário, na intenção de se equilibrar. Esses pontos de energia têm a responsabilidade de atrair energia externa e utilizar essa energia para colocar os órgãos, né, os tecidos, as células, na frequência correta que eles precisam vibrar para produzir tudo que o nosso corpo precisa para se manter em equilíbrio. Então, por exemplo, tem um chakra, um centro de energia, que ele é localizado bem pertinho da tireoide para tireoide ou seja, aqui. O nome desse chakra é Vishuddhi. É um ponto de energia muito importante, responsável pela voz, pela comunicação, pela realização de projetos, pelas nossas ações, pelo fato da a gente colocar a mão na massa e agir. Então, esse ponto de energia ele rege tudo isso. Quando você se comunica de uma forma equivocada, quando você se comunica de forma agressiva, quando você não consegue realizar sonhos, metas, quando você não consegue planejar a sua vida e executar o que precisa, esse ponto de energia, esse chakra, ele começa a degradar. Ele começa a perder energia, prejudicando a tireoide, prejudicando a paratireoide, prejudicando o processo de purificação do sangue e uma série de outras funções do organismo, porque essas glândulas não recebem a energia necessária para funcionar da maneira que deveria. E aí elas funcionam aquém da sua capacidade e não conseguem produzir todas as substâncias que o corpo precisa. Então tem uma lógica, a energia vem externamente, ela entra pelo chakra, abastece a glândula, a glândula vibra na frequência correta e produz o que a gente precisa. A lógica é essa. Agora, se uma pessoa vive estressada, vive reclamando, vive com medo, é, sente muita raiva, é claro que ela não vai distribuir a energia certa para os chakras e para os pontos de energia. E é isso que atrai a doença, porque a energia começa a se degradar naquele ponto. Então, eu falei de um chakra, né? um chakra que eu escolhi para falar, que é o chakra da comunicação. Mas nós temos mais seis no nosso corpo, nós temos vários pontos de energia. E quando eles estão desequilibrados, dá uma pane geral e a tendência é que seu corpo fique doente que as funções vitais, que elas estejam funcionando aquém da capacidade ou então não funcionando. Um órgão que não recebe energia, ele pode até parar de funcionar, e prejudicar muito a sua saúde. Depende do tempo que você vem sentindo né, e, e lidando com coisas negativas na sua vida. 10 anos, 20 anos, 30 anos pode criar uma doença grave. Então, por isso que é importante prestar atenção nos pontos de energia e tentar manter o seu equilíbrio sempre. E essa planta né, que eu estou falando aqui que vai te ajudar a manter o equilíbrio dos sete chakras é a erva de São João, também conhecida como... Hipérico. Eu tenho um potinho aqui com hipérico, ele é um vegetal condutor, ele atua em todos os chakras. Por isso que é importante você usar a erva de São João, porque ela vai fazer uma espécie de limpeza e equilíbrio de todos os pontos de energia do corpo. Então, vamos ver o que, que o hipérico faz. Mas antes é importante você entender... Que a fitoenergética ela é diferente da fitoterapia. A fitoterapia utiliza o princípio ativo químico da planta para atuar no seu organismo físico e a fitoenergética utiliza a energia das plantas para trazer equilíbrio para os seus órgãos, para suas células, para os seus tecidos e para a sua energia vital. Então, as ervas, através da sua energia, elas têm um poder de repor a energia que a gente perde todos os dias. Quando a gente briga com alguém, quando a gente se estressa, quando a gente discute no trânsito, quando aconteceu um problema sério na sua vida e você não sabe como reagir. Então, a energia das plantas ela tem o poder de atuar nesse sentido, nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E essa é a energética Aqui tem o um livro da energética onde tem 118 plantas, tem um material super completo aqui sobre os chakras, sobre cada um deles, o que cada um deles faz, qual é a responsabilidade de cada um no nosso corpo e como a gente pode fazer para manter a nossa energia sempre equilibrada e evitando doenças. Então esse livro tem 118 plantas que foram estudadas pela fitoenergética. E agora a gente vai conhecer então o hipérico ou erva de São João. Ela tem esses dois nomes populares, né? E no livro a gente sempre coloca o nome científico, porque às vezes em uma região do Brasil é conhecido como itérico, em outra região é conhecido como Erva de São João, e em outra região pode ter outro nome. O nome científico é, é como se fosse assim: o nome oficial, né? O sobrenome da planta. E os outros nomes que o pessoal dá se chama sinonimia popular. Porque é como se fosse um apelido, né? Cada um chama do que quer, mas a planta ela tem um nome um sobrenome oficial, que é o nome científico. E o do Hipérico é Hipericum perforatum, tá? Eu costumo dizer que esses nomes de plantas parece que todos foram tirados dos livros do Harry Potter, assim, né? Parece aqueles feitiços que aparecem no, no filme. Hipericum perforatum, né? Não parece? Óculos reparos, né? Aquela coisa toda. Uh, muito bem. Caráter energético condutor atua em todos os chakras e tem polaridade Yang. O que, que o hipérico faz? Ele limpa formas de pensamento negativas, estimula o respeito pelas outras pessoas, abre a intuição, o alto canal de cura, gera força para enfrentar desafios, ajuda a ser um bom pai, buscar o destino com as próprias pernas, ajuda a saber esperar,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 porque ele atua em todos os chakras. Então, gente, eu falei de uma planta só. Imagina as outras 117 todas, né? Tudo que elas são capazes de fazer. Então, as plantas elas têm um, um poder muito grande e, e são capazes de nos ajudar no nosso dia a dia fazendo com que a gente não precise de remédios, né, de medicações, porque a gente consegue ser preventivo utilizando a energia das plantas. Elas não têm efeitos colaterais e não têm contraindicações, porque aqui a gente está falando de fitoenergética. Já na fitoterapia pode ter alguma contraindicação, mas se você utiliza a energia da planta, você pode usar pouquinha planta, não precisa muito, então elas não geram efeitos colaterais e nem contraindicações, ok? Muito bem. Uh, se você quiser saber como utilizar o, o hipérico, eu gravei um vídeo com 15 maneiras de utilizar as plantas da fitoenergética. Então existem muito mais aqui no livro, eu acho que no livro são mais de 30 maneiras catalogadas, mas você pode usar em formato de chá, em formato de spray, em formato de sachê e nesse vídeo eu explico direitinho como usar cada uma dessas 15 maneiras, ok? Então Uh, para assistir, você precisa clicar num card que tem aqui em algum lugar da tela. A gente vai botar um cardzinho, tá? E você clica ali em cima para assistir essa forma de usar o hipérico na sua vida. É, gostaria que você colocasse aqui nos comentários se você gostou dessa dica, né? De como limpar os seus chakras utilizando o hipérico ou a erva de São João. E se você quiser adquirir esse livro maravilhoso, que é o livro comemorativo de 15 anos da Fita Energética. É só você clicar no link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um grande beijo no seu coração, muita luz e até a próxima!